Opa galera, beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Bird Bro, esse novo token meme aí que promete fazer mil vezes o seu investimento. Bom, basicamente, primeiro pra você entender o que, que é um token meme, né? Um Ou meme coin aí também chamado. Basicamente é um meme mesmo, em forma tokenizada, tá? Então a gente tem diversos casos de sucesso, como por exemplo, Shiba Inu, Dogecoin, Baby Dogecoin. Então essa que é a ideia, só que agora com um passarinho, o Bird Bro, e bem bonitinho inclusive, tá? Ele é o que? Uma calopsita com uma blusa aqui, bem legalzinho certo? E bom, como que um token meme cresce, tá? Basicamente ele cresce porque é um meme, então é a comunidade que faz o token crescer, então um bom engajamento, tá? Comunidade é, usando aquele meme, marketing tá ligado? Então é a galera realmente adotando, apoiando o projeto, divulgando e ele tende a se valorizar se a galera realmente apoiar. E não é só isso também, né? Ele ainda tem alguns detalhes, como por exemplo ele é hiper deflacionário, então ele é o contrário de inflação, ele tem uma deflação, ou seja, ao longo do tempo ele vai sendo queimado e cada vez mais o token vai sendo escasso, ou seja, cada vez mais ele se valoriza, né? Pelo menos essa que é a tendência, não tem como eu garantir nada para vocês, né? A gente tá aqui especulando, o mercado de criptomoedas é de alto risco, né? Mas essa que é a ideia do projeto. E bom, aqui a gente tem algumas coisas para ver do projeto, como por exemplo, a gente pode ver o Telegram e aqui o Telegram oficial, vocês podem ver 6.200 membros. Algum ponto de atenção aqui, que tá sendo auditado pela Certic em breve, tá? Vai estar sendo auditado, então por enquanto ainda não está, mas eles devem estar atualizando isso aqui em breve, certo? Vai ter também uma questão que eu achei bacana desse projeto: Bird Bro NFT Mystery Box, ou seja, caixa misteriosa de NFT você pode comprar, tá? Então você pode tradar também essas caixas, você pode abrir essas caixas, cada caixa tem algo diferente, de diversas raridades dentro, tá? E você vai ter um painel aí que você pode é, controlar essas suas caixas. E aqui tem a venda do token, tá? Na verdade, para dizer melhor aí, pré-venda, tá? Então a pré-venda está acabando inclusive daqui um dia, 23 horas, 59 minutos e 9 segundos. Então assim, galera, se você achar interessante esse projeto, você tem que estar entrando nele agora, tá? Não uma dica de investimento, até porque o dinheiro é seu, você faz o que quiser com ele, mas cara, o momento é agora, se você acha que esse token pode valorizar, tá ligado? Pode explodir aí, você pode estar entrando soft Cap aí vai ser 150 BNB e 216 BNB Hardcap, tá? Aqui tem alguns detalhes e aqui você pode conectar sua carteira Wallet Metamask ou Trust Wallet Vamos clicar aqui em detalhes, você pode ver melhor aqui Então aqui você pode estar copiando o endereço aqui, pode estar jogando lá no BSC Scan, faz a sua análise Tá? A mínima compra aqui 0.1 BNB, então tá tranquilo, certo? O máximo é 1 BNB, bom pra evitar baleias. Aqui o supply, só que eu achei um ponto de atenção, é bem grande, cara. Gigantesco aqui, é o quê? É milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, que não, não é possível. É muito... É grande, então esse aqui é um ponto de atenção, porém 40% vai ser queimado, então vai reduzir quase pela metade, né? Tem esse ponto aí também, né? Então tem o, o supply circulante, os tokens da pré-venda, token de liquidez, token de marketing, tá? tokens queimados, tá tudo aqui. Você tem que dar uma olhada com calma, obviamente, porque é o seu dinheiro, o seu investimento. Certo? E aqui vão um pouquinho das taxas. Então, 2% aqui de cada transação, né? ou seja, cada venda, né? cada compra, basicamente 2% é queima, 3% vai de reflexão, ou seja, devolvido aí para os holders do projeto, 4% liquidez e 1% vai para o marketing. Aqui também vê melhor as estatísticas do token, né? 24% para pré-sale, 5% airdrop, 15% marketing, 16% liquidez e 40% é queimado. Aqui eu achei legal também a parte do marketplace deles, né? o dashboard, ou seja, seu painel de controle. Bem bonitinho, né? Com aqui as caixas que você vai ter, olha só. Mostrando o volume transacionado, o total de vendas. Então, pelo menos, tá bonito aí, tá? Aqui tem um vídeo que você pode assistir falando o que, que é o projeto. Olha só. Tá em inglês, né? Essa que é a questão, mas você se você manjar de inglês, você pode ver. E aqui tem o um roadmap, tá? Então, a fase 1 aqui já foi. Então, já fizeram aqui as social medias, né? o token, o site, o contrato foi criado, o marketing, grupo no Telegram, airdrop e tudo mais. E agora está na fase 2 com a pré-venda, como a gente já falou, vai ser lançado na Pancake, vai começar a ser queimado, eles pretendem bater número de holders aí, ter airdrop, auditar aí, e também ter grupo no Telegram e holders e tudo mais. Na fase 3, airdrop aqui, vai ter marketplace, o jogo deles também, as caixas aqui mais holders e mais pessoas no grupo e aqui na fase 4 mais aqui a airdrop mais holders mais listagens e a própria wallet deles eles querem fazer tá? E bom, galera, basicamente é esse o projeto, tá bem simples, então não tem muito o que eu ficar rolando aqui, tem então, um token meme, cara, o que, que você faz agora, tá? Tô passando aqui pra vocês a estratégia que eu faço, eu achei esse token aqui, vim gravar o vídeo, o que, que você faz agora? Você vai e analisa, você vê se a galera ali do grupo é confiável, se a galera tá acreditando no projeto, você analisa as redes sociais deles, você vê se realmente você acha que o token meme vai explodir, vê se a galera tá engajada, tudo mais, analisa o contrato no BSC Scan, tem alguns pontos de atenção, tem, né, porque não tá auditado ainda, então tem sempre uns pontos aí, a gente tá no mercado de alto risco então saiba disso, tá? Sempre vista também o dinheiro que você possa perder, eu sempre faço isso uma pequena parte ali você coloca num token como esse meme, porque se der certo, explode muitas vezes você ganha muito, né? Mil vezes por exemplo, eles vão tentar fazer agora se perder, mano, você perde ali pouquinho do que você colocou, então saiba disso e cara, não é uma dica de investimento, só invista se você quiser mesmo, porque é alto risco mas cara, pode dar muito bom também pode dar muito ruim, não tem como saber, não tem uma bola de cristal, então eu tô passando aqui para vocês realmente o meu sentimento, fechou? Mas é isso aí galera, Eu vou ficando por aqui, valeu, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tamo junto e até o próximo.